usada Sepia aqui Eu jogo muito mal E hoje eu trago a série Passando de fase E nós vamos detonar O ring light Para quem utiliza Este cara aqui Um óculos Então fica comigo Bora Bem, pessoal, vocês perceberam na abertura do vídeo o meu esforço para que isso aqui não tivesse acontecendo, tá? Se vocês não perceberam, voltar lá dar uma olhada. Eu estou inclinado, estou no modo MUMI, me mexendo muito pouco. Né? A posição correta era assim, no enquadramento legal, onde eu estivesse olhando para a câmera sem estar me preocupando. Porém, a realidade é essa, tá? Se você comprou um light e usa óculos, você não vai conseguir utilizar ele de modo tradicional. ring light de tudo quanto é maneira com o celular pendurado ali no meio, cara, não vai dar certo. Você não comprou? Não compra ainda, dá uma olhada em outros métodos de iluminação para você que usa óculos que você vai encontrar outras alternativas se é pão a cacaca tá feita e eu tô com ring light eu quero usar, eu quero gravar vídeo o que, que eu faço? Isso que eu tô fazendo agora vocês tão vendo que eu tô meio treinado Você vai ter que, digamos, que encontrar um, uma, uma posição limite para você e você vai ter que trabalhar dentro dessa posição limite, né? Sabendo que você não pode dar uma escapada, dependendo do tipo de vídeo que você for gravar e se você não for uma pessoa que gesticula muito, você consegue se virar, tá? Dá para fazer, mas eu não gosto tanto podem ver que a iluminação está muito boa, não está aparecendo reflexo da forma que eu estou inclinado aqui, não está o um enquadramento tão ruim assim, mas se vocês depois que vocês pilotarem esta ideia vocês vão ver que existe uma grande limitação aí com, com movimentos, né? Isso me incomoda bastante, mas vai incomodar você tudo bem. De que forma que está o meu pedestal agora? Está desse jeito aqui, ó. Então a gente tá com ele inclinado ao máximo possível ali no ângulo de, de 150, 160 graus e o celular tá o máximo possível para baixo também, igual essa imagem aqui que eu falei pra vocês, tá? Então é o mais próximo que eu consegui chegar para tirar o reflexo e conseguir gravar vídeos com óculos. Como é que eu não jogo meu red light fora ou <risos> oh, mando devolver ele? Aí você vai ter que tirar, né? Você não pode mais usar ele de modo tradicional, digamos assim. Você não pode utilizar o celular no meio dele. Você vai ter que acoplar o celular em algum outro suporte, onde o celular fique longe do ring light e você evite o contato das lentes de qualquer maneira com o ring light. Então você vai ter que colocar ele um pouco mais aqui em cima, ou um pouco mais na frente, o celular um pouco mais embaixo, Aí você vai ter que fazer as jogadas. Porém, né, nós sabemos que a partir do momento que eu jogo o ring light para as laterais, ele vai escurecer um, um, lado, um lado do rosto, outro lado. Do... O outro lado do rosto vai acabar perdendo um pouco a funcionalidade dele, né? Que é a questão da, da iluminação mais limitada. Né? Que eu habilitei de modo múmia, Mas nada contra. Quem quiser gravar e é achar que é interessante. Como eu estou gravando agora né? no modo múmia, <risos> dá, pra, dá pra tornar funcional também. Fora isso. Aí tem que dar uma olhada um pouquinho com mais carinho e, e olhar os outros periféricos que a gente pode utilizar para melhorar a iluminação. Coisas que eu vou trazer futuramente com a minha experiência de novo youtuber, então se você quiser acompanhar isso e quiser evitar alguns erros, né, se inscreve no, no canal para me apoiar. E eu continuar trazendo vídeos assim da minha experiência como youtuber novato E dá um like no vídeo também Não esquece de dar um like que é bem importante Tá bem gente, mas é isso Cuidado, não gastem o seu dinheiro à toa Espero que esse vídeo seja bem esclarecedor pra vocês E ajudem vocês a tomarem essa decisão Tá bom? Um grande abraço e até a próxima